Oi, você sabe o que é hernia de hiato? É possível preveni-la? Ela tem cura? Será que existe solução sem ser a cirurgia? Se você quiser saber a resposta destas e outras perguntas, esse vídeo foi feito especialmente para você. Fique comigo por alguns minutos que eu vou te explicar tudo isso direitinho. Primeiro, deixa eu me apresentar. Eu sou o Tegon Jr. Eu estou aqui para ajudar você a eliminar a gastrite, azia e o refluxo de forma 100% natural. Então vamos lá, hérnia de hiato. Toda vez que alguma parte interna do corpo se move para uma área que ela não pertence, nós temos uma hérnia. O hiato é uma pequena abertura que nós temos no diafragma, que é o músculo utilizado na nossa respiração e que separa aqui a cavidade torácica do abdômen. A hérnia de hiato ocorre quando uma parte do estômago passa por essa abertura do diafragma invade é, a cavidade torácica. Como ocorre? A hernia de hiato ocorre quando há um enfraquecimento do diafragma, o que permite que o estômago passe pelo hiato. Por que isso acontece ainda não está muito claro. Pode ser devido a um aumento da pressão no estômago, pode ser devido, é, por exemplo, à gravidez, à obesidade, à tosse excessiva ou algum esforço. Algumas possíveis causas. A hernia de hiato pode ser causada por Enfraquecimento da musculatura do diafragma e perda de elasticidade com o avançar da idade. Isso baseando-se no fato de haver maior incidência em pessoas mais velhas. A perda do tônus muscular em volta da abertura do diafragma pode tornar mais fácil a passagem do estômago pelo hiato. As hernias de hiato também são mais comuns em mulheres. Possivelmente devido à maior pressão abdominal que ocorre durante a gravidez. Segundo o Dr. Dennis Parsons Burkett, é, falecido, ele, é ele era médico e autor de diversos livros e artigos científicos, a nossa dieta ocidental pobre em fibras acaba levando a um estado de constipação crônica e é preciso fazer muita força para evacuar, o que acabaria é, explicando a maior incidência de hernia de ato em, pa em países ocidentais. A obesidade também predispõe aos surgimentos da hernia de ato devido ao aumento da pressão abdominal. E também é, existem pessoas que possuem um hiato mais largo que o normal. É um problema de nascimento. E isso pode acabar facilitando o surgimento de hérnias. Uma pressão excessiva e duradoura também nos músculos da região do estômago, devido a tosses, vômitos ou de carregar objetos muito pesados, também podem acabar provocando é, uma hernia de hiato. Fatores de risco. Fatores que podem aumentar o risco de hérnia de hiato incluem um estilo de vida sedentário, idade acima de 50 anos, a obesidade e ter que fazer muito esforço para evacuar. Quais são os sintomas de uma pessoa que tem hérnia de ato? Bom, mais de 50% das hérnias de ato não apresentam sintomas e elas são descobertas por acaso. Entretanto, quando a hérnia de ato é associada à doença do refluxo gastroesofágico, a situação pode acabar evoluindo e, pior, e haver piora dos sintomas. Os sintomas mais comuns são azia, arrotos, dificuldade para engolir e fadiga. E também a pessoa pode sentir dor no peito. de Hernadiato e refluxo Segundo a Federação Brasileira de Gastroenterologia, a hernia de ato ocorre quando a parte alta do estômago está acima do diafragma, a parede muscular que separa o estômago do tórax. O diafragma ajuda o esfíncter inferior do esôfago a manter o ácido no estômago, impedindo que suba para o esôfago. Quando uma hernia de hiato está presente, é mais fácil esse ácido subir. Dessa maneira, uma hernia de hiato pode causar refluxo. A hernia de hiato pode ocorrer em pessoas de qualquer idade. Muitas pessoas sadias acima de 50 anos têm uma pequena. Quais são os tipos de hernia de hiato? Bom, existem é, basicamente três tipos de hernia de hiato. Né? Então, existe a hernia de hiato por deslizamento, é quando a ligação entre o estômago e o esôfago é, sobe passando pelo hiato, e parte do esôfago fica acima do diafragma. A outra forma é a hérnia de ato paraesofágica ou por rolamento. Nesse caso, a ligação entre o estômago e o esôfago permanece na sua posição normal, porém o que acontece? Uma parte do estômago é projetada para cima e ultrapassa o diafragma, ficando ao lado do esôfago, como vocês podem ver aqui nessa figura. Na hérnia de ato mista, ocorre a mistura das duas anteriores, ou seja, além da junção Esôfago gástrica estar acima do diafragma, uma parte também do estômago se dobra e fica acima do diafragma ao lado. As hernias paresofágicas e mistas são as mais perigosas, pois pode ocorrer o estrangulamento, ou seja, é, haver uma perda da circulação naquela região, né, da parte do estômago que está fora do lugar, o que pode acabar provocando uma dor torácica aguda e necessidade de cirurgia imediata. Diagnóstico. A hernia de hiato pode ser diagnosticada através dos seguintes exames de um raio-x com contraste do esôfago ou de uma endoscopia digestiva alta tratando a hernia de hiato de forma natural é possível em muitos casos ter qualidade de vida e até mesmo reverter a hernia de hiato de forma natural e sem o uso de cirurgias o tratamento natural desse caso age de duas maneiras. A primeira maneira é buscando eliminar as possíveis causas. Então, para isso, nós utilizamos exercícios de fortalecimento do esfíncter esofagiano inferior. Um estudo científico de 2013 demonstrou que o uso de dois exercícios respiratórios específicos da yoga, chamados de pranayama, provocaram melhoras em pacientes com hernia de ato. Esses exercícios tonificam o diafragma e diminuem o refluxo do estômago para o esôfago. Você pode aprender esses exercícios no curso sobre exercícios respiratórios que acompanha o curso completo no Método Adeusazia. Para saber mais, basta visitar o site www.metodo.adeusazia.com.br Uma dieta saudável também é fundamental para a sua saúde digestiva. Como nós vimos anteriormente, o Dr. Burkitt, em seus estudos, identificou que a dieta ocidental pobre em fibras e rica em carboidratos refinados pode contribuir também para o surgimento de hernia de ato. Então uma dieta balanceada com alimentos mais naturais, frutas, verduras e menos alimentos industrializados é muito importante. Se você quiser saber mais sobre como ter uma alimentação saudável no seu dia a dia, e além disso, se quiser aprender também como é a poderosa dieta anti-refluxo, eu recomendo que você conheça o método Adeusazia, pois nesse curso online você vai aprender tudo o que você precisa sobre alimentação, para eliminar as causas do refluxo e prevenir também o surgimento de hérnias de ato. Uma outra forma de trabalhar com hérnia de ato de forma natural é através de manobras para a redução da hernia de ato e normalização do diafragma. Isso é feito através da osteopatia. Segundo o Registro Brasileiro de Osteopatas, o profissional que pratica a osteopatia, o osteopata, utiliza somente as mãos para realizar o diagnóstico osteopático e tratar os seus pacientes. Para tal, é necessário que tenha uma vasta experiência teórica e prática da aplicação das técnicas manuais diagnósticas e terapêuticas osteopáticas. A osteopatia é indicada, de uma forma geral, no tratamento de disfunções do corpo humano, principalmente mecânicas, onde ocorre uma alteração na função de alguma estrutura. Ou seja, a osteopatia pode ser considerada um tipo de medicina complementar ou medicina alternativa. No tratamento de hernias de ato, é feito o uso da osteopatia visceral. Um estudo científico de 2014 demonstrou que o uso da terapia manipulativa osteopática no tratamento de um paciente com a doença do refluxo gastroesofágico e hernia de ato apresentou significativas melhoras no quadro para o paciente. No Brasil, ainda há uma dificuldade em encontrar é, profissionais habilitados para fazer esse tipo de tratamento. Porém, na página do Registro Brasileiro de Osteopatas, você pode encontrar uma lista de osteopatas registrados. Cirurgia Bom, em muitos casos a cirurgia simplesmente é, não é indicada, pois a pessoa consegue apresentar melhoras sem esse recurso. A cirurgia costuma então ser indicada apenas é, como último recurso nos casos de hérnia de hiato muito volumosas. A cirurgia realizada consiste em diminuir a passagem do diafragma por onde passa o esôfago o hiato, né, e fazer uma válvula que vai impedir o refluxo. Essa cirurgia é chamada de fundoplicatura. Após a cirurgia, o paciente deve manter uma dieta líquida e pastosa por cerca de 3 a 4 semanas é, para sua recuperação. Segundo alguns estudos, o sucesso da cirurgia de fundoplicatura é, de NISEN no controle da, dos sintomas da doença do refluxo gastroesofágico é cerca de 91%. Porém, é, eu tenho que ressaltar aqui que além da taxa de insucesso de 9%, existe ainda a possibilidade do surgimento de outros efeitos colaterais devido à é, alteração da estrutura que é feita durante essa cirurgia. Quais são os problemas que podem ocorrer após a cirurgia? Pode haver a complicação é, chamada síndrome da bolha gasosa. É um quadro que pode levar um acúmulo de gás no estômago e no intestino delgado, podendo provocar cólicas e dores abdominais frequentes. Isso acontece porque a, a, essa nova válvula que é feita em cima do seu estômago não permite a saída de gases é, pelo esfíncter, né, que antes saiu normalmente. Então, é, o seu esfíncter ele fica muito mais fechado e muitos casos a pessoa operada também não consegue mais arrotar e nem vomitar. Pode ocorrer também a disfagia que é a dificuldade para engolir. Outro problema é, comum nesse tipo de cirurgia é a síndrome de dumping, né, que é uma reação do organismo à presença de grandes quantidades de alimento no intestino decorrente do de um esvaziamento gástrico precoce. Essa síndrome de dumping pode ser de dois tipos ela pode ser precoce, quando ocorre em até 30 minutos da ingestão do alimento e apresenta sinais como taquicardia, é, sudorese, que é suor excessivo, sensação de morte e sonolência. Nesses casos, o consumo de açúcar pode piorar esse quadro. E também pode ocorrer a síndrome de dumping tardio, que ocorre após duas horas da ingestão do alimento. E a pessoa normalmente apresenta quadros de hipoglicemia, né? ou seja, baixa pressão, tontura e desmaios. Conclusão. Como vimos, a hernia de ato ocorre quando uma parte do estômago sobe em direção ao tórax, passando pelo vão que existe no diafragma, que é chamado de hiato. Na maioria dos casos, a hernia de ato não apresenta sintomas e pode inclusive passar despercebida. Quando a pessoa sofre da doença do refluxo gastroesofágico, a hernia de ato pode acabar agravando os sintomas. É possível reverter quadros mais simples de hernia de ato e eliminar o refluxo de forma natural. O Método Adeusazia é um curso online completo que ensina para você estratégias 100% naturais, cientificamente comprovadas para eliminar as causas do refluxo. Para saber mais sobre o curso, acesse www.metodo.adeusazia.com.br Nos casos mais graves, em que há presença de hérnias volumosas ou em casos de hérnias paresofágicas em que há o risco de estrangulamento do estômago, pode ser indicada a cirurgia. A taxa de sucesso da cirurgia para eliminar os sintomas de refluxo são elevadas, cerca de 91%. Porém, existe uma taxa de insucesso e existem também risco de algumas complicações após a cirurgia. Por isso, é importante, antes de realizar uma cirurgia, ter uma conversa franca com o seu médico e avaliar as vantagens e desvantagens desse procedimento. Se você tiver qualquer dúvida sobre esse assunto ainda, deixe seu comentário aqui abaixo que eu vou ter o maior prazer em responder. Não se esqueça de... É... Dar um joinha aqui no vídeo se você gostou aqui dessa apresentação. Compartilhe isso com alguém que você sabe que vai se beneficiar dessas informações. E não se esqueça de se inscrever no meu canal para receber sempre é, novos vídeos em primeira mão. Eu fico por aqui e adeus azia!